Mike Finit e, e juntos carentes o maior festival de tecnologia, negócios e inovação, inovação da América Latina. Vem pro Finish Festival. Vem pro Finish Festival.